Você já foi rejeitado em alguma ocasião ou ainda sentiu que a sua presença não era tão bem-vinda quando estava ao lado de determinados indivíduos em uma roda de amigos? Pois é, isso é uma situação bastante desconfortável e provavelmente quando aconteceu isso, ficou sem saber como reagir, como se comportar diante dessa desfeita que esses tais indivíduos fizeram contigo, demonstrando uma reação de desconforto e todo mundo ali percebendo que você estava sendo rejeitado, deixado de escanteio, a ponto disso influenciar até mesmo no seu comportamento, fazendo cada vez mais com que você se retraia, se diminua para se encaixar em um lugar que claramente não convém você estar ali, reprimindo suas falas e muitas das vezes, ainda assim continua sendo ignorado, mesmo você tendo se diminuído para se encaixar ali. Bom, isso é algo bastante preocupante porque claramente você está acompanhado de péssimas companhias. E se continuar ali, obviamente será cada vez mais desprezado, podendo isso uma hora influenciar no seu estado emocional. Afinal, se alguém se submete a isso, nada mais faz do que aceitar o desrespeito de indivíduos tolos. E isso afeta na sua autoestima e te deixa abalado, pois são tantas anarquias que acontecem quando você está acompanhado de más pessoas que você se sente um lixo, um zé ninguém e que não merece coisa melhor do que isso, afinal são julgamentos e estupidez advindo é de, de pessoas populares, engajadas e cheias de amigos. Logo por desejar fazer parte desse grupo, você nada mais recebe em troca do que o desprezo desses indivíduos. Enfim, não se sinta frustrado por conta disso, afinal te garanto que esse tipo de pessoa que deseja estar ao lado não será o tipo de pessoa que você gostaria de ser então não insista nessas amizades. Aliás, até dispense você mesmo a companhia desses indivíduos e não queira participar da mesma imbecilidade com que esses indivíduos popularizam por aí, porque isso seria desrespeitoso consigo mesmo, mancharia sua imagem e não seria visto com bons olhos pelas demais pessoas. Logo, tenha maturidade e não invada o espaço de ninguém. Saiba valorizar a sua presença e mesmo que continuem com ironia sobre você, se faça educado, e não venha tirar satisfação com esses indivíduos. Deixe com que suas próprias línguas sejam uma forca para eles. Porque eu te garanto, se você se portar de maneira adequada, quem se prejudicará com essas zombarias não será você. Por isso, não caia na armadilha de perder a sua dignidade, por conta de uma insistência, ou mesmo falta de modos. Compreenda a realidade de uma rejeição, pois às vezes... Não é você quem não merece a companhia dessas pessoas, são elas quem não merecem a sua companhia, porque são indivíduos podres e vazios de mente, que somente têm a exibir a sua carcaça e ser admirados também por inúmeras outras pessoas, vazias iguais a ela, e você faz parte de um grupo mais seleto intelectualmente, e que por conta disso, pode ser até mesmo difícil de criar conexões com as pessoas, porque é bem verdade que esse tipo de pessoa não se encontrar os montes por aí. Então não se sinta deslocado de certos grupinhos, porque ali claramente não é o seu lugar. Logo entendo o seguinte, não é porque você é excluído, tirado de escanteio ou rejeitado pelas pessoas, que isso quer dizer que você não tenha nenhum valor. Não tem nada a ver com isso. Às vezes o motivo para isso é porque ali não é o seu lugar. Enfim, você será valorizado quando estiver no lugar certo e com as pessoas certas porque imagine o seguinte qual o valor de um diamante estando no fundo do oceano bom ele não terá valor algum porque não terá nenhuma finalidade estando ali agora esse mesmo diamante estando em uma joalheria me responde aí qual o valor dele de fato será algo valioso quem cantará chamará atenção e as pessoas irão desejar se valer dessa preciosidade percebe como o meio pode influenciar o valor de algo, então é por esse motivo que você não deve se frustrar, ou mesmo se abalar por não se encaixar em algum lugar que deseja fazer parte, mas que não é o ambiente certo para você. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.